Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês como você encontrar o seu link de afiliado que você encurtou na Hotmart. A Hotmart tem uma ferramenta onde você pode encurtar o seu, o seu link de, de afiliado, ok? Então, vamos lá então. Já estou com a, é, com a plataforma aqui aberta da Hotmart, Ok. Então, você vem aqui do lado, nesse menu, você vem aqui, sou afiliado. Você vem nessa luneta aqui, você pesquisa o produto que você vai divulgar, ok? Já apareceu aqui para mim. Beleza. Você vem aqui, ver links de divulgação. Agora é aqui que muita gente se perde, ok? O pessoal fica perdido aqui. Como que eu vou encontrar meu link que eu já encurtei? De repente não é o seu caso, mas tem muitas pessoas que ficam perdidas, ok? Você vem aqui, clica outra vez aqui em encurtar links. Beleza. Aí o que, que você faz? Você vem aqui, clica aqui em gerenciador de links, ok? Você dá um clique. Beleza? E você vem aqui, você escolhe o link que você quiser. O link que você já encurtou. Ok? Vou pegar esse primeiro aqui. Eu venho aqui, você clica aqui em copiar. Beleza, já está copiado. Aí você vai aonde você quer divulgar. Entende? Você coloca o link. De repente você vai fazer. Uma. Uma campanha no Google Ads. Você você coloca o seu link lá na campanha do Google Ads, link de afiliado, ok? Você pode guardar também no bloco de notas, para você não esquecer. Você deixa ele separado no, no bloco de notas. Beleza, está separado aqui. Depois, só você vir no bloco de notas e você divulgar numa rede social sua. Ou numa campanha que você vai fazer no Google Ads. Ou de repente no Facebook Ads. Valeu pessoal. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Rápido, tá bom? Quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Dar uma força, ok? Deixa aquele joinha aí no canal. E deixa um comentário. Qualquer dúvida que você tiver aí. Você pode deixar um comentário. Eu vou estar fazendo um vídeo aí para te ajudar. Tá bom, pessoal? E não se esqueça de se inscrever no canal. O, o, o YouTube está sempre mandando notificações para você de novos vídeos, de novos tutoriais. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.